Guerreiros Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estava atrás de lendas novas pro canal e a gente parou para conversar com um rapaz que mora uns 3 km daqui, né, Thaís? Isso, pediu uma informação. Pediu uma informação para ele. A gente estava atrás de um local e a gente parou para conversar com ele. E ele pegou e acabou passando esse local aqui para nós, né, Thaís? Uhum. É uma comunidade abandonada. E ele fala que aqui o local é assombrado, o pessoal tem medo do local, é tudo abandonado, até né, Thaís? Aham, uhum. tem, uh, tem a igreja aqui que a gente está e do lado tem um salão. Tem um salão e tem o bar. Aham. Uhum. Ih, tem um formiga aqui, aqui. Galera, a gente vai dar uma olhada, vai mostrar tudo para vocês, fazer a exploração, sentir como que é o local, né Thaís? Uhum. Então deixa o like, se inscreva no canal e bora para mais exploração. Thaís, tá, aqui pelo jeito era a igreja, né? Era. Olha aí a cortina, faz tempo isso aqui hein, Faz cara? tempo, ó, já não e... tem as paredes aí. Igreja toda de madeira, hein, cara? Sim, deve ser muito antigo isso aqui. Ah, olha ali cara. Deixa eu ver lindo. essa cortina de perto, tá? Olha isso, gente. E aqui tem um salão, ó. Ah, Thiago, tem alguma coisa ali, ó. É isso que eu falei, tem um banheiro, vamos dar uma olhada ali. Vai ver daqui e vai pra lá. Isso, vamos. Ah, era o banheirinho da igreja, Thaís. Tá? Ah, mas no onde, fundo, né? É onde lavava a mão. Deixa eu ver. Aqui é um, deveria ser o um masculino. E aqui é outro, que deveria ser feminino, né? Olha, isso aqui é muito antigo, gente. Muito. Olha, ali deveria ter uma caixa d'água, tem um palanque ali. E aqui a igreja. tomando conta, né Thaís? Tá. Pessoal, aqui é, a, é o salão, né, da igreja. Aham. Olha Põe a câmera de vez. Nossa. E yeah. é, é... estranho, né, Tiago? Imagina de noite isso. Você me dá a mão aqui vamos ver? Puxa. Ui! Vamos ver aquele quartinho ali, é. ó. Pessoal, falaram que aqui é assombrado, o pessoal eu bebuto, vê as coisas lindas Aham. Uhum. Ah, aqui é um quartinho, eu acho que era onde o padre se arrumava. Aqui é ah, aqui o altar, onde põe a bíblia. bíblia. O vou... que, que é isso? Vê se é uma bíblia, Thiago. É Esse acho que é um livro só, né? Olha lá. Ah, mas é de outra, não é igreja aqui, Não. Eu acho que aqui era onde o Padre se arrumava, sabe? Ó, tem um negócio um de santo aqui. Onde? Aqui, ó. Um negocinho. Hum. Tem um negócio ali. Vamos ver ali? Ó. Aqui dentro não tem muito o que mostrar, né? Não. Ó. Tem, tinha duas janelas aqui, outras duas aqui. Ó, quando a já tinha um pouquinho enorme aqui, ó. Tinha. Lá ó, tem uma, tá vendo? Uma abelha, né? Não, mas deve é ser cupim. Deve ser cupinha. É Olha lá tem um. Mas não caiu no chão, não. E aqui é o um salãozinho, pessoal. Vem ali se a porta tá aberta. Tiago, ali tem uma porta. Olha, um salão são. Olha aí. Que legal. Porque geralmente fazia casamentos assim quando fazia. Tá aberto? Tá aberto? Vou dar uma olhada então. Licença. Aqui também tinha, ó, Thiago, geralmente tinha casamento nesses lugares depois, né? Fazia a missa, a, o casamento ali e a festa aqui. E aqui era o palco, Onde colocava o um showzinho, palco. né? DJ. Uhum. Olha é que legal. É hora, velho. Cê, Thaís, hum. será que aconteceu alguma coisa aqui? Alguma morte? Alguma coisa que é assombrado? Então, eu não sei. Foi abandonado. O assim menino que? não sabia falar para nós, não, rapaz. O que, que é lá? Ah, Acho aqui. que estranho, né, cara? Tem uma porta ali. Que então, interliga pro outro bar, não é? Ah, é. Dá pra passar aí ou não? Dá pra vir. Cuidado o cobra, hein? O Aqui tem um saco, aí. Não vai lá no não. Não, não, não, não, não. não, não. não, não. Que delícia! deveria ser uma e Aqui eram os bars, né, Thiago? É, o bar, a... Que Vendia cozinha. as coisas, cozinha. É, Nossa, que dó tá? Deveria já ter acontecido muita festa aqui, né? Sim. Festa, casamentos, aniversário. Geral, antes, antigamente fazia muita kermesse, né? Era só esses caipos, tá? Depois fizeram isso aqui, ó. É, eu acho que aumentou, ó. ó tá eu tá acho fazendo. que o salão, Thiago, era só essa parte aqui, ó. Daqui pra cá. Sim. Aí essa parte já aumentou. Porque aqui é telha. E aqui já é ternite, ó Cara, mas é grande, tia Vai já assombrado dessa essa parte ou aquela ali? Então O que, que será que aconteceu? Que mesa é essa? Não sei Essa mesa de a comida, né? Acho que não ah. Galera, olha o espaço que tem aqui, cara Tinha até uma parte do showzinho ali, uh -huh. né, Thaís? E aqui é a igreja, ó, mostra ali, ó o Banheiro, igreja Aqui, ó O banheirinho que a gente tava ali E o fundo tá incrível é. Quem já foi numa comunidade assim, né, Thiago, em alguma festa de comunidade assim, comenta aí pra gente saber. Verdade, que né, cara? Legal, cara? Que legal, cara. Né? Eu, eu acho que tem só esse aqui, né, tem? Só. Ah. E, pessoal, ó, pra ver... É, a 2 km, 3 km no máximo, né, Thaís? A gente sim. falou com o um rapaz, para lá tem um monte de casa. Tem. Né? Tem um monte de casa, né? Uhum. E, e essa parte está abandonada. Se fosse sim por causa de igreja, essas uhum. coisas assim, né? Você poderia ter cuidado, né? É porque tem algum mistério Alguma mesmo coisa aqui mesmo. Ali tem um cômodo, Thiago, mas ali parece que os, o pessoal que planta Plata que guarda é, as minha coisinhas minha ali. Coisa, né? A gente até achou que era um barzinho ali, né? É. Ah, e aqui, ali é um campo de boche, ó. Vamos ali para mostrar. É muito antigo, Tiago, você sabe o que é um campo de... Eu não sei nem se é boche, se eu tô falando o certo. meu avô que faleceu há muitos anos, ele jogava. não entendi. O meu avô que faleceu, ele jogava. É? É tipo um disquinho, né? Você então, tem aqui. o de disquinho e tem a bola. A, a, a, ah, a bola. Aqui, é de bola é, o de bola. ó. Eu não sei se é bosta que chama. Nossa, tá ventando Nossa, muito, pessoal. Parece bola é de... Como fala falei, de... Aquele de jogar boliche. Ah, pessoal, tá ventando é, muito. É aqui. você ver. Eu sei, eu joguei muito isso você daí. Jogou? Aí foi os um pininhos lá, igual boliche? Não é fininho, é só bola que você joga Ah, e você tem que parar mais perto do lugar, Não, né? eu acho que tinha um bagulho que você ponhava Ah, eu não lembro agora Ou é, é não, acho que é só bola mesmo que joga Aí, Quanto mais perto você parar do negócio, é que vem Legal, né? É bocha assim, o outro não é maia, o de disquinho? Eu acho que é, né? Lá. Tá ventando demais aqui, Thiago eu acho que era assim que eu tinha que fazer Você vai catar tudo? Isso da hora, né? Legal Ah, fez tá aqui, ó, vizinha Peraí Ah, é onde marcava os pontos ah? Onde se marcava os pontos Legal, né? Legal, né? Uhum. Não, o telhado é tá destruído isso. Tá. Tá bem... Olha a imagem daqui da igreja, gente. Ó, aqui eles, eles guardam uns negocinhos de, de veneno ali. Então nem vou mostrar ali. Olha a imagem dessa igreja. O pessoal tem mesa daqui, hein, galera? Tem. Olha isso. É, tiago Dá pra vir um dia aqui de noite, né, Sim. pra gente verificar, cara. Aqui deve até pra instalar umas câmeras, Thaís, uhum. e ver o que, que acontece. É verdade. Olha o telhado ali, como que tá, uhum. por cima. Tá muito abandonado. Galera, se você gostou, deixa o like, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. A gente vai ver pra estar voltando um dia à noite aqui, né, Thaís? Fazer uhum. investigação sobrenatural. Então deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!